O exercício que eu proponho que a gente faça agora é um exercício que se chama dedos em garras, ou seja, dedos em garras é isso aqui, você vai fazer esse movimento aqui de garras para agarrar a sensação de tranquilidade. Obviamente essa, esse movimento aqui é um movimento de uma pessoa que quer, que não é passiva, é uma pessoa que é ativa. Ela não vai esperar somente que a tranquilidade, que a serenidade caia em cima da cabeça dela. Você quer, você precisa dessa serenidade, dessa calma e você vai fazer um movimento motivado cheio de energia para ir pegar essa tranquilidade essa serenidade que vai estar na sua frente então o movimento vai ser esse aqui e para isso eu preciso que você imagine na sua frente alguma coisa que para você seja símbolo de tranquilidade pode ser um lugar que para você quando você pensa nesse lugar você imagina a tranquilidade, a serenidade que emana desse lugar, pode ser uma pessoa que você, que para você é uma pessoa que te acalma, que para você é uma pessoa que aparenta estar sempre cheia de tranquilidade, pode ser um objeto, pode ser um lugar na sua casa, sua cama, seu travesseiro, enfim, você vai imaginar na sua frente esse símbolo de tranquilidade eu vou mostrar agora os movimentos para você, vão ser três vezes o um mesmo movimento, extremamente simples. Você vai inspirar pelo nariz, levantando os braços na sua frente, com os dedos em garras. Você vai prender a respiração e você vai fazer esse movimento aqui, como se você, se você estivesse trazendo essa tranquilidade para dentro de você. Quando a sua mão chegar aqui na altura dos ombros, você vai... Expirar pela boca, relaxar os braços e, durante alguns segundos, perceber essa tranquilidade que vai estar chegando aos poucos dentro do seu corpo. Você vai fazer isso então três vezes e, aos pouquinhos, você vai sentindo cada vez mais a tranquilidade. Tá ok? É, eu vou deixar alguns segundos para você imaginar esse símbolo de tranquilidade antes da gente começar... É, observe que a sua volta não tem nada que possa te machucar, embora, enfim, nesse exercício a gente não vai sair do lugar. Se você tiver alguma pulseira, algum, algum relógio, alguma, alguma blusa que pode dificultar o movimento, agora é o momento de tirar. Esse exercício eu prefiro que você faça ele de olhos fechados, porque você vai poder muito mais facilmente entrar em contato com essa tranquilidade, mas como eu sempre digo, o importante na sofrologia é muito mais a intenção e que você esteja sempre seguro, que você esteja sempre se sentindo seguro. Então, se você sentir qualquer é, desequilíbrio, por exemplo, e que você preferir fazer esse exercício de olhos abertos, é claro, você vai poder fazer ele de olhos abertos. E você pode também, se você preferir, fazer ele sentado. Vamos começar? Então, antes de fechar os olhos, a posição: se você está em pé, é pés separados mais ou menos da largura dos seus quadris. Você pode flexionar um pouquinho só os joelhos, se isso te permitir ficar mais estável. Por enquanto, seus braços estão relaxados ao longo do corpo, a cabeça e a coluna estão retas. Pense em abaixar os ombros e, é claro, viver esse momento para você. Esse momento é só seu. Deixe de lado todas as preocupações. Se você não estiver me vendo no seu telefone, tire as notificações do telefone, desligue o telefone e coloque ele de lado. E pense somente em você, no seu próprio bem-estar. Agora eu vou convidar você a fechar os olhos, a imaginar na sua frente o um símbolo de tranquilidade, de serenidade. E você vai simbolicamente pegar essa tranquilidade, dessa pessoa, desse lugar, desse objeto, e trazer um pouquinho dessa tranquilidade para você. Vamos começar? Você pode inspirar pelo nariz, levantando os dois braços na sua frente com os dedos em garras, prender a respiração e trazer essa tranquilidade para dentro de você. Quando as mãos chegarem perto do peito, você expira pela boca, relaxa os braços, respira normalmente. E fique alguns instantes de olhos fechados, percebendo tudo o que está acontecendo no seu corpo. Sensações com certeza nos braços, nos dedos, nas mãos. Talvez vontade de bocejar, talvez os olhos lacrimejando. Você vai refazer isso pela segunda vez. Olha o símbolo de tranquilidade na sua frente. Você vai inspirar pelo nariz, levantando os dois braços na sua frente com os dedos em garras. prender a respiração. Traz essa tranquilidade para dentro de você e quando as mãos chegam perto do peito... Respire lentamente, relaxe os braços. Respire normalmente, no seu ritmo normal de respiração. E observe as suas sensações. Talvez, vontade de bocejar, os olhos lacrimejando. Sensação de relaxamento nos braços, nos ombros. Talvez você esteja sentindo a sua mente tranquila. Sua mente está aqui e agora, nesse exercício. E aos pouquinhos você está sentindo essa tranquilidade chegar no seu corpo e na sua mente. Você vai refazer isso agora pela terceira e última vez. Você pode inspirar pelo nariz, levantar os braços na sua frente com os dedos em garras. prender a respiração e traz a tranquilidade para dentro de você. Respira normalmente. Percebe todas as sensações de tranquilidade, de serenidade no seu corpo. Vontade de bocejar, os olhos lacrimejando, relaxamento dos seus membros superiores. A sua cabeça tranquila, sensação de leveza. Perceba a sua capacidade de se encher de tranquilidade. Essa sensação de tranquilidade que você está sentindo agora, está sempre dentro de você. Ela está sempre presente em algum lugar dentro de você. Você pode pegar essa tranquilidade, entrar em contato com essa tranquilidade, quando você quiser. Quando você precisar no seu cotidiano. Esse exercício acabou. Você pode abrir os olhos quando você quiser.